Fala rapaziada, mais um na Austrália começando pra vocês Hoje é um dia especial, porque a gente tá gravando aqui o churrasco de natal da Chewizy com todos os clientes que vieram esse ano a maioria deles pelo menos então se você tá interessado nesse vídeo quer conhecer um pouco mais a Tweezy, fica comigo e... Chega! Olá, mãe, pai, meus irmãos, minha... toda a minha família no Brasil tô aqui pra desejar aí um feliz natal um Feliz Ano Novo pra todo mundo, é, muita paz, muita saúde aí pra todo mundo. Aí família, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, a saudade tá grande, estamos há três meses aqui, mas desejamos pra vocês Feliz 2018 e um Feliz Natal, um beijo pra todos. Beijo pra minha sobrinha Antônia! É, e aí rapaziada, beleza? Nosso primeiro Natal aqui na Austrália, chegamos há pouco tempo, mas já estamos muito felizes aqui com a família Twizy. Então, mãe, mano, é, mana, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E é nóis. Feliz Natal Mãe, Feliz Natal Ani, beijo pra todo mundo que tá aí, Feliz Natal! Hum. Mãe, pai, Bianca, eu tô aqui na Austrália morrendo saudade de vocês, queria desejar um Feliz Natal e ano que vem a gente se vê, tá bom? beijo pra vocês! Bom, queria aqui mandar um abraço pra toda a minha família, especialmente para os meus pais que me ajudaram muito a vir pra Austrália, a minha esposa Elusa, ao meu filho Nathan, Queria mandar um grande abraço pra minha família, especialmente para minha mãe, para os meus amigos também que estão lá no Brasil ainda. Feliz Natal para todo mundo. E um abraço pro Fabrício. Ah! Ah! Ah, e aí, galera do Brasil, queria desejar principalmente um, Natal, um Feliz Natal para todo mundo, mas para minha família em especial, para minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos e principalmente para minhas princesas. E aí, galera de um dia aí, queria mandar um Feliz Natal e um próspero ano novo para meus pais, para minha mãe, para meus irmãos. E para todo mundo que está lá, para os meus amigos, felicidades e vamos beber, galera! Oi mãe, pai, família, Feliz Natal para todo mundo, estou morrendo de saudades. Davi, um abraço! E ele está morrendo de saudade de você. querido, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para minha família, meus pais, meus irmãos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo aí, estou com saudade. Tchau! Fala galera do Brasil, tudo bem? Estou aqui na Austrália, diretamente de Brisbane, queria mandar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para toda a minha família, meus amigos, né? meu pai, minha mãe, meus irmãos, para o Henrico, meu sobrinho, que eu sempre que eu falo com ele eu acabo chorando. Estou trabalhando na Too Easy Travel, que é uma agência sensacional, uma empresa que me acolheu e a gente tem muito que decolar ainda nessa vida. Prepara, Brasil, que a Too está chegando aí em São Paulo. Abraço para vocês. Feliz Natal, família aí no Brasil. É, saibam que estamos muito bem aqui na Austrália e que isso aqui é muito maravilhoso. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo aí no Brasil. Não vai falar nada. <risos> Mãe, Feliz Natal. Eu sei que você não comemora. Eu prometo que eu não bebi nada aqui. Estou seguindo o que você falou e assista isso no canal Rural de Osasco. É, paz e amor, sei lá. Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo. Yes. E aí, família, tudo beleza? Queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Gostaria de estar aí, mas não gostaria de voltar. <risos> não agora. É... Um beijo pra todo mundo, amo todos vocês. E Karina, vem logo, caralho, tô esperando você. Quero desejar a todos, mas olha, muita felicidade nesse Natal, tá? A família Tewiz está aqui de portas abertas para todo mundo. O Deod tá convidando todo mundo para vir para a Austrália. E assim, mãe, um beijo e para variar, cerveja na mão! E aí pessoal do Brasil, tudo bem? Queria desejar a todos um feliz ano novo, feliz Natal. E dizer que eu tô com muita saudade da minha família. E agradecer essa galera da Twizy que me recebeu aqui com os braços abertos. E a minha família aqui da Austrália. Um beijão pra todo mundo. E aí família, eu tô aqui há pouco tempo, mas já tô com saudade. E espero passar rápido esses próximos seis meses pra eu ver vocês logo. Mesmo que eu vá voltar pra cá, eu vou ir visitar vocês. Até mais. E é isso. E aí família, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Aqui tá tudo caminhando certo. Morrendo de saudades, mas ainda tem oito meses longos aí pela frente. Mas daqui a pouquinho a gente tá aí junto. Que... A festa de Natal acho que é o que eu vou mais sentir falta, porque nossa família é muito grande, muito festiva, mas a gente formou uma bela de uma família aqui também, a gente vai comemorar bastante, tudo de bom aí pra vocês. E saudades, até mais, check it out! Bom, feliz Natal pra todo mundo, pra família de Atweezy, minha família, pessoal, amor, feliz Natal pra você. Eu sei que você não vai estar aqui comigo, mas te espero no que vem, tá bom? Te amo, amo todos vocês da minha família e a família Atweezy também. Beijo! Uh, queria desejar um uh, Feliz de uh, Natal, Feliz ano Novo para todo mundo, para a família. Eu sinto muita falta de todo mundo. Agradecer muito a The a Tio Easy, por realizar esse sonho. Fez eu chorar muito quando eu vim para cá. E agradecer a todo mundo que eu conheci aqui na Austrália, que é uma família que eu criei. Amo todo mundo. É nóis, Tio Izzy. Beijo! Uh. <fifra> Mãe, tô aqui gravando esse vídeo também junto com todos os nossos clientes maravilhosos que vieram pela Tewiz esse ano. Primeiramente, agradecer não só né, a você que fez esse sonho ser possível, assim como todos os nossos clientes daqui. Você me ajudou muito a fazer esse intercâmbio. Se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje na Austrália acontecendo tudo que tá acontecendo de bom na minha vida. Feliz Natal para todos vocês. Feliz Ano Novo. 2018 segura a Atriz, que a gente tá vindo com tudo. Beijo para vocês. volta, não posso falar palavrão. Pi, viu? Para de atrapalhar meu vídeo. <risos> é, é, você começa e eu termino. Não, não vou falar nada. Ah, então você segura, é o mínimo. Cara, não sei o que falar. <risos> que vergonha, fala agora. Nós vamos sair assim no vídeo. Pô, que vergonha. Fala tu que já bebeu. Eu não bebi. <risos> Olha pra Paula, se posiciona. Nossa, que celular gay Vai Corinthians. Vai Palmeiras. Vai <risos> <Bye, Palmeiras. risos> <risos> tá louco.